A democracia brasileira e a democracia portuguesa são irmãs. O Brasil acolheu de braços abertos muitos democratas portugueses, a começar pelo general Humberto Delgado, a quem, não esqueçamos, foi roubada uma vitória eleitoral. E Portugal recebeu de braços abertos muitos democratas brasileiros depois do 25 de Abril de 1974. Talvez alguns não o saibam, mas há partidos históricos brasileiros que foram fundados em Lisboa. Também as repúblicas portuguesa e brasileira foram irmãs como os nossos liberalismos foram irmãos. O que acontece em Brasília, a invasão simultânea dos três poderes do Brasil, por quem vandalizou, roubou, partiu, sujou e uh, só não matou uh, ali naquele momento porque já tinha matado antes os seus adversários políticos, não nos pode deixar indiferente. Mas a melhor condenação que podemos fazer Aquilo que se passou no Brasil é estarmos atentos, porque o que se passou no Brasil passou-se no Capitólio, passou-se em vários outros países e está a passar-se também em Portugal. A suposta condenação clara e inequívoca, clara e inequívoca, desculpem, aliás, é do claro mais fosco e do inequívoco mais equívoco que poderia haver. Condena de um lado, mas não condena do outro. Fala a duas vozes, com duas línguas. E fala. Também para quem em Portugal já se manifestou em frente ao Tribunal Constitucional e lá deixou uma corda com uma forca. Em quem não não não nos iludamos, só gosta da democracia quando ganha, quando perde, rouba eleições, violenta e invade os espaços democráticos. E o facto de e o facto de vir fazer aqui. A declaração clara e inequívoca, mais fosca e mais equívoca de que é capaz, é prova de que em Portugal faria o mesmo. Estejamos atentos para que em Portugal não aconteça o que aconteceu no Brasil.